O que o apelo em élfico de Frodo, perdido com San na toca de Laracna, nos pode contar sobre o processo criativo de Tolkien?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 Além disso, considere utilizar nossos links afiliados, aqui embaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Voltamos essa semana à nossa programação normal neste quadro, o debate sobre passagens de interesse filológico nos livros de Tolkien. Analisaremos hoje uma frase em quenya, o alto élfico, pronunciada por Frodo no final de As Duas Torres. Essa frase não é traduzida no livro e, como de costume, Traz em si referências a eventos no passado que só serão conhecidos a leitores de outros livros, como o Silmarillion. E digo mais: poucos sabem, mas essa frase nos leva aos primórdios do processo criativo de Tolkien e a fontes de inspiração para o legendário sobre as quais poucos discutem por aqui. Vejamos então: No penúltimo capítulo de As Duas Torres, A Toca de Laracna, Gollum leva nossos heróis Frodo Bolseiro e Samwise Gandhi para uma armadilha. Com a intenção de eliminar os hobbits e depois tomar um anel para si, eles os fez entrar na toca da grande aranha Laracna Shilob em inglês, a última filha do espírito das trevas Ungoliant, que destruiu as duas árvores incentivada por Morgoth. Ao perceberem no que tinham se metido, Sam relembra Frodo do presente que recebeu de Galadriel e, tomado por inspiração que não sabia de onde vinha, pronunciou uma frase em Quenya, cuja tradução o livro nunca nos deu. É importante notar como essa cena inteira se desenrola de forma bem diferente no filme de Peter Jackson. Eis o trecho. Não havia avançado mais que algumas jardas quando, de trás deles, veio um som assustador e horrível no pesado silêncio abafado. O ruído gorgolejante, borbulhante e um longo chiado venenoso. É uma armadilha, exclamou Sam e pôs a mão no punho da espada e ao fazê-lo pensou na treva do morro tumular de onde ela viera. Queria que o velho Tom estivesse perto de nós agora, pensou. Em seguida, enquanto estava ali parado, com escuridão à volta e um negrume de desespero e ira no coração, pareceu-lhe que via uma luz, uma luz em sua mente quase insuportavelmente intensa no começo, como um raio de sol nos olhos de quem passou muito tempo oculto em um poço sem janelas. Então a luz se tornou cor, verde, ouro, prata, branco. Bem longe, como se fosse uma pequena figura desenhada por dedos élficos, ele viu a senhora Galadriel, de pé na relva de Lórien e tinha dádivas nas mãos. — E tu, portador do anel? — ouviu-a dizendo, remota, porém nítida, Para ti preparei isto. O chiado borbulhante aproximou se e ouviu-se um rangido como de algum grande ser articulado que se movia no escuro com lento propósito. Diante dele vinha um cheiro desagradável. — Patrão, patrão! — exclamou Sam. E vida e urgência lhe voltaram a voz. — A dádiva da senhora, o cristal de estrela. Ela disse que ele seria uma luz nos lugares escuros. O cristal de estrela. — O cristal de estrela? — murmurou Frodo, como alguém que responde do fundo do sono, mal compreendendo. — Ora, sim! Por que me esqueci dele? Uma luz quando todas as outras luzes se apagam. E agora, na verdade, só a luz pode nos ajudar. Lentamente, levou a mão ao peito e lentamente segurou no alto o frasco de Galadriel. Por um momento, ele rebrilhou, débil como uma estrela que nasce, lutando nas pesadas névoas terrenas e depois, à medida que seu poder aumentava e a esperança crescia na mente de Frodo, ele começou a queimar e se inflamou em uma chama de prata, um diminuto coração de luz cegante, como se o próprio ele tivesse descido das altas trilhas do ocaso, com a última Silmaril na testa. A escuridão cedeu diante dele, até que ele pareceu brilhar no centro de um globo de cristal aéreo, e a mão que o segurava cintilava com fogo branco. Frodo fitou admirado aquela maravilhosa dádiva que carregara por tanto tempo sem imaginar seu pleno valor e poderio. Raras vezes lembrara-se dela na estrada antes de chegarem ao Vale Morgul e jamais a usara por medo de sua luz reveladora. Aia Erendil Elenion Ancalima! exclamou ele, e não sabia o que dissera, pois parecia que outra voz falava através da sua, nítida e nabalada, pelo ar fétido da cova. Mas há outras potências, na Terra-média, poderes da noite, e são antigos e fortes. E ela que caminhava na treva, ouvir os elfos pronunciando aquela exclamação muito atrás, nas profundas do tempo. Aya Earendil Elenion An O que significaria isto? Aya é uma saudação, salve ou ave dos romanos antigos. Earendil é um personagem central em todo o legendário. Filho do homem Tuor e da elfa Idril, o meio-elfo foi criado em Gondolin e tinha apenas sete anos quando a grande cidade caiu pai de Elrond e Elros, sua história é muito intrincada e bela, e pode ser lida em Da viagem de Arendil e da Guerra da Ira, último capítulo do Quenta Silmarillion, quando o meio-elfo vem até Aman e foi o primeiro mortal a pôr os pés nas terras imortais. Basta, para o nosso contexto aqui, dizer que ele carrega em sua testa a última Silmaril, enquanto singra os céus a bordo de sua nau Vingilote. A luz da joia fenoriana aparece nos céus como a brilhante estrela da manhã, ou Vênus, sempre visível como um farol no firmamento, próximo ao nascer ou pôr do sol. Helenion é o genitivo plural de Helen, estrela. O genitivo é o caso gramatical que denota geralmente a ideia de posse, pertencimento, mas também tem um significado partitivo, derivativo. Helenion seria assim das estrelas, dentre as estrelas. Ankalima é um adjetivo. Kalima é brilhante, luminoso, derivado de Kala, luz. Com o prefixo an, temos a forma intensiva do adjetivo, muito brilhante, que no contexto adequado e geralmente acompanhado de um nome no genitivo plural, assume o sentido do superlativo a mais brilhante. Elenion ankalima seria, portanto, a mais brilhante dentre as estrelas. Traduzimos o apelo espontâneo e inspirado de Frodo assim, como Salve Earendil, a mais brilhante das estrelas. Essa frase com certeza ecoa a emocionante saudação de Eonwe, o mais poderoso Maia, arauto de Manwë, assim que Earendil desembarcou nas terras imortais. Salve Earendil, os marinheiros o mais renomado, o esperado que de súbito vem, o ansiado que vem além da esperança. Salve Earendil, portador da luz antes do sol e da lua, esplendor dos filhos da terra, estrela na escuridão, joia no ocaso, radiante na manhã. Mas essa é apenas a dimensão linguística dessa passagem. Por trás dela temos uma história bem interessante que, de fato, nos conta um pouco sobre a gênese do legendário na mente de Tolkien. Mais a esse respeito será contado em detalhes em um vídeo específico sobre Arendil, que esperamos trazer ao canal no futuro. Mas podemos aqui apresentar alguns pontos interessantes. Arendil foi o primeiro grande personagem que surgiu na mente de Tolkien, ainda na década de 1910. Como isso ocorreu? Ele ingressou no programa de estudos clássicos de Exeter College, em Oxford, em 1911, e em meio aos seus estudos se deparou com a literatura anglo-saxã, que acabou virando o principal tema de pesquisa do professor no resto da vida. E aquilo em que mais contribuiu em sua vida acadêmica. Em uma carta de 1977, Tolkien nos contou que em 1913, em Exeter, chegou ao conhecimento dele um poema anglo-saxão escrito no século IX. Compilado no célebre volume beneditino chamado em latim Codex Exoniensis, ou o Códice de Exeter. Nomeado assim por ter sido presenteado à catedral daquela cidade inglesa pelo seu primeiro bispo, Leverett, no final do século X, começo do século XI. Nele temos, entre outros poemas, várias antífonas religiosas compostas pelo escritor Cunewulf, a quem o biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, atribui a autoria do poema específico que discutiremos, mas que acadêmicos atualmente acreditam ser um equívoco. Cunewulf, era conhecido por assinar seus poemas como acrósticos, colocando as iniciais de seu nome em runas saxônicas misturadas no próprio texto. Isso de fato ocorre no texto imediatamente posterior ao nosso poema, e por isso alguns o ligavam a esse autor erroneamente. O poema, cujos versos tanto impressionaram Tolkien e tiveram enorme influência no legendário, é o chamado Advento, ou Cristo Um uma vez que são três poemas em sequência com este tema, sendo este o primeiro. E foi encontrado por Tolkien em seus estudos em Exeter em 1913. Ele está no verso do fólio 9 do manuscrito original que mostramos aqui. Vejamos a estrofe que começa no verso 104. Ela erendel engla bertast, Over midanyard monum sendet, so fastes sunan lema Hort overtumlas, o jejuana, osilfum dei simle elichtes. Salve, Earendel, mais brilhante dos anjos, sobre a Terra-média mandado aos homens, e verdadeiro esplendor do sol. Além das estrelas brilhante, todas as estações de ti mesmo sempre iluminas. De cara vemos, no primeiro verso, a inspiração clara de Tolkien para a frase que ele usará quatro décadas depois, na passagem de O Senhor dos Anéis que analisamos neste vídeo. Ela Erendel engla bertast, virou aya elenion an kalima. Nesse hino anglo-saxão, earendel significa raio de luz, mas Tolkien defendia que originalmente é um nome próprio da estrela que anuncia a aurora, ou seja, Vênus. A Estrela D'Alva. Ele interpretava que era uma alusão a João Batista, que, como a Estrela D'Alva que anuncia a chegada do Sol, seria ele o Arauto de Cristo. E ele nos escreveu sua reação no momento que leu este poema. Senti um curioso frêmito, como se algo parcialmente adormecido estremecesse diante de mim. Havia algo muito remoto, estranho e belo por trás dessas palavras, algo que eu não podia compreender, muito além do inglês arcaico. Notem também que aparece aí, no segundo verso, a menção a Middanyard, a Terra-média, termo de que Tolkien se apropriou para dar nome ao local onde se passaria boa parte de suas histórias. Sua inspiração original reside, ao contrário do que muita gente pouco informada insiste, não na Midgard das lendas nórdicas, mas nessa referência é inteiramente saxã ao mundo dos homens em que vivemos, intermediário entre os céus acima os infernos abaixo. Além do que nos conta Humphrey Carpenter na sua biografia, Tolkien nos relata esse seu fascínio com o poema em detalhes na carta 297, inclusive como isso o levou a compor o que seria talvez o primeiro poema do legendário em 24 de setembro de 1914. Ele deu origem àquilo que ele chamou os seus contos perdidos, que teremos a sorte de ler em poucas semanas no Brasil, com o lançamento do primeiro box da coleção A História da Terra-média, com os dois volumes do Livro dos Contos Perdidos. O box já está em pré-venda e deverá chegar aos leitores no começo de dezembro de 2022. Torçamos para vir em breve também uma nova edição das cartas de J.R.R. Tolkien, para podermos apreciar todos os insights que o próprio professor nos oferece sobre o seu processo criativo. Para finalizarmos, trago a vocês o começo desse poema de 1914, escrito num feriado na fazenda de uma tia em Nottinghamshire, administrada por seu irmão Hilary. Apresento aqui no original em inglês, com toda a métrica, aliterações e rimas internas, e a tradução de 1992 feita pelo Ronald Kermzee, para a biografia de Carpenter. Infelizmente não tenho acesso à nova tradução que teremos na história da Terra-média, do Reinaldo José Lopes, que com certeza será mais trabalhada na métrica e na sonoridade, para espelhar a original, mas todos a terão à disposição daqui a poucos dias. The Voyage of Earendel, The Evening Star. Earendel sprang up from the ocean's cup in the gloom of the mid-world's rim, from the door of night as a ray of light let over the twilight brim, and launching his bark like a silver spark from the golden fading sand down the sunlit breath of day's fiery death he sped from Westerland. A viagem de Earendel à estrela vespertina. Earendel ergueu-se da taça do oceano, na escuridão da borda do mundo médio, da porta da noite, como um raio de luz, saltou por sobre a orla do crepúsculo, e lançando sua barca como a centelha de prata da areia dourada que esmaecia, Descendo pelo ensolarado hálito da ígnea morte do dia, fugiu Celery da Terra Ocidental. Por fim, um pequeno conteúdo bônus. Em março de 2022, o telescópio espacial Hubble capturou na região da constelação da Baleia a imagem da estrela mais distante e mais antiga jamais observada, com quase 13 bilhões de anos de idade, a uma distância de nós de 28 bilhões de anos-luz. A ela deram o nome de Earendel.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 para saber antes de todos as novidades do Talking Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa Membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Hoje, em vez de me despedir de vocês com o usual Namárië, usarei uma despedida em anglo-saxão, que significa, agora ide saudáveis e chegai felizes. Então, nos vemos na semana seguinte. Fártno un Bekumas!